Tem um outro que eu gosto muito Que aí não é um addon, É um script que a gente vai ter que instalar E ele funciona super bem Tem um link aqui com Texto, tá? Cadê? Este aqui é o link. A gente vai ter que copiar Essa é uma parte importante, tá? Copia Esse texto aqui Vou deixar esse melhor escrito para vocês, tá? E a gente instala aqui no script editor. Por que, que eu estou mostrando isso para vocês? Essa função do import JSON é melhor que a outra ao meu ver, tá? Salvo aqui, beleza? Tem que salvar, mas já está salvo, não vou. E aí eu posso usar essa outra função do import JSON.